Acabar com isso. Ah, ele botou areia foi para não pegar no piso, né? areia porque a massinha que cai aqui não vai pegar no piso que eu fiz, né? E aí? No final vai cair alguma coisinha, principalmente aqui no, no pé da parede. Ó. E também não danificar o piso, porque o piso foi feito essa noite. Hum. Se cair alguma coisa em cima, vai, vai danificar. Entendeu? Aí eu vou, põe aqui e já era. É, agora eu, eu, eu vou. Tá muito molhado aqui, senão eu ver se eu, se eu consegui peneirar. Aqui se por acaso cai um tijolo aqui, já a montanha apancada. Agora eu vou carregar o tijolo e vou fazer massa. Se quiser cair pra lá, não cai pra cá. Se quiser cair pra cá, cai pra cá. Porque não tem, não tem escolha. A escolha é o... Opa, tá! de que os trabalhadores, os calvistas vinham tá, é só pra trabalhar e foi é embora. Eita, meu Deus! Não, mas tá bom. Ô, seu Zé, o Sim. senhor tá fazendo aí uma morada aí, seu Zé? É, aqui é a casinha aqui. Aqui é o. É, é, é, já já tá fazendo o que aqui? Ah. O meu quartinho. Ah, é mesmo. Eu venho todo ano, tô alto vendo meu quartinho aqui. Ah, seu Zé, mas tá muito pequeno. Hã? Ah. Pequenino? Não, mas aí é só para pôr. Dorme de atravessando assim, ó. Dá certinho, dá um metro e. Dá quase dois metros de aterrassar assim, ó. Oxe, você é muito pequeno. <risos> Oxe. <risos> mas, mas todo ano minha irmã, meus irmão, só que esse tá tipo de verão, tipo de seca. Eu digo agora, graças a Deus. chegar e estava ruim, mas graças a Deus deu uma, uma maravilha dessa. Graças a Deus. É, graças a Deus. É, é, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, hum, a chuva não cessou mais, né? Só hoje, agora um pouquinho, e está chovendo porque o verde é muito bonito. Ó, oh, seu Zé, o, o recife está acabando com água, recife, está acabando com água, para que todo dia no oh, jornal. se o senhor ver lá, a, a mandioca lá está aumentando a água, viu, beijo deus, viu? Se O senhor ajeitou lá, tá uma coisa linda. Tá, né? Tô... Ah, antes, antes de eu ir embora, eu, ah, não, eu, eu, eu, eu, eu, não, eu não vou lá ainda, viu? o oh, senhor tem que ir lá, manda o senhor ver como aumentou a água? Eu vou, vou lá. aquele tanque de cima. Está sangrando para baixo, aquele outro que o senhor arrumou aquele em daquele largão lá, daquela paredinha que o senhor recuperou, ele está despejando água para cá. Tá, né? Está os dois ele despejando água para cá. Pois pode ficar tranquila. Olha senhor Zé, se agora no meio de junho, se agora ficou continuar chovendo, ou ele vai sangrar, ele vai chegar pela parede em cima. Pode ficar tranquilo amanhã, antes de ir embora, isso aqui é para não ter terminado ontem. Você já choveu muito, né? É. Isso aqui eu comecei ontem. Eu ia tra trabalhar até meia-noite. Olha <risos> essa, essa lâmpada aí que tá, tá aí ligada aí. <risos> Entendeu? É porque o Vim falou, não, vamos parar, vamos parar. Mas aqui. Mas pode, mas pode ficar, ficar tranquilo aqui? Aqui eu tô. Isso aqui é a casinha para as galinhas, né? Será que eu falou que tinha tá de me fazer? Eu falei, poxa, eu, já que eu vim aqui, a gente comeu, as, comeu muita carne de galinha, né? Oh meu Deus! Não, carne de galinha, jabá, cuscuz. Então eu falei, não, vou fazer. Ele falou, não, não papai, você não. Eu falei, não, não, não, não, que é isso, eu faço questão, faço questão de fazer. porque assim a gente temos que aonde a gente ir, eu sou nordestino e a gente que é nordestino aonde a gente vai a gente gosta de deixar a, a, a, a nossa marca não é querer se aparecer é que é muito bom vamos que eu vá hoje aqui e não dê para me voltar mais aqui é se for da vontade de Deus eu volto hein? Se for da vontade de Deus, eu volto. Eu gosto de deixar sempre as portas abertas. Eu, eu gosto muito do verde e eu dei sorte, hein? Isso Deus foi. preparou... Sorte não, sorte não existe, né? Deus preparou que eu cheguei aqui e não falou de chover. O verde é muito bom. O verde aqui ajudou muita gente. Água na estrada, coisa que é mais difícil ter, né? Então a gente ficou muito contente. E volta muito contente. Para mim, eu sou igual... A gente que é, que é nordestino, a gente é igual um passarinho. o passarinho. É, a sua terra mesmo, é o... A minha terra eu nasci no Santarém, Mas Aí Santarém é, é, Sant, é, é... Não, Santarém é Pará. Ah, de Belém do Pará, Belém do Pará. É, aí, ó, eu fui, nasci em Santarém. Eu sou pai de cearense. Eu sou filho de pai cearense. E mãe... Não, sou filho de pai paraense e mãe cearense. É, aí meu pai casou, foi para o Pará. Ah, Quando eu... É, do Pará, do é, Pará. é, sou paraense. Aí, aí, eu fui pro, aí com, com, com um ano de idade eu fui para o Ceará. Com cinco anos de idade eu voltei para o Pará. Com dez anos de idade eu voltei para o Ceará. Ah. Aí com... 19 anos eu fui pro Parado Novo, aí eu fui sozinho, não fui mais meus pais, não fui com meu cunhado. E aí voltei pro céu novo, aí com 20 anos eu voltei, aí fui pra São Paulo. Aí montei um canal, o, o seu irmão aí, o Manuel, me achou no canal. A gente a gente se conheceu. E ele me chamou para vir, vir aqui e falou que tinha, tinha o seu tanque para arrumar. Eu falei: opa, é comigo mesmo. Eu, eu sou apaixonado por, por, por, por desafio. Se tiver desafio, é comigo mesmo. Aí eu vim aqui, graças a Deus que o seu serviço deu certo, né? A gente, graças a Deus. Fica, a gente fica muito contente por isso, porque. É muito bom quando nós fazemos um trabalho que, que, que fica bonito, é assim. que o dono gosta é. e não é nem só bonito, é que fica com eficiência, é assim. isso é muito bom. Que nem aqui, é eu cheguei aqui e seus irmãos me tratou como se eu fosse da família, entendeu? Entendi. Aí, ele me trata como se é da família, o posto embora? Pois é, a gente tem assim, pessoas de fora que também nem conhece. dá mais dicas no agente que é o próprio comida. Aí ele falou que queria fazer aqui uma casinha para pôr o pintinho novo, né? Para pôr, pôr os pintinhos novos, né? Aí eu falei: e por que nós não vamos fazer? Ah, não, deixa para depois, não. Nós vamos fazer. Ora. faz só nós só não faz se assim, é chover direto. Aí Deus está dando chover hoje que é, foi é, nos terreno tudo, né? É. Aí Deus tá no... deu uma oportunidade para nós aí. Ontem o piso ali. Mas você, Você viu? Eu vi. Tá com cinco dias que chove direto. Mas graças a Deus, não, não deu de carro, não a Deus. E ontem e ontem Deus preparou um tempo a qual não choveu, dona Tá, você viu? É. Uhum. E hoje chuva. Oh, oh. Choveu a noite todinha. E hoje? E hoje é a esfriada, olha. É Vai ser esquiada. É é. é olha a ripa. Isso. Essa... A ripa tem que ser uma ripa cheia. Isso. Essa aqui, essa aqui. Essa set aí dá. Se e... não der, você diz que aí é eu. Que... Aí, ó, já chegou a ripa aqui, ó. Beleza. Salou. Tá Agora eu vou atrás dos outros. Isso. Viu? Mas, Mas, você viu? gostando da casinha, viu? Você como, como, viu como é legal? senhor. Isso aqui, você sabe até que hora nós, foi, nós nós ficamos aqui ontem? Ficamos até nove horas. Ligamos a lâmpada aí, ó. Só paramos porque acabou a massa. E chovendo e você trabalhando. É garo um ano fininho, né? A gente é de São Paulo, a gente só não trabalha quando tem relâmpago. Aí não pode, né? É, Mas se aqui não estava relampiando, então falei, vamos que vamos. Aí eu falei, ó, então vamos acabar com isso. Aí, pois é, Lanta, é, é muito bom quando a pessoa nos recebe bem, aí a gente retribui de alguma forma, né? Pois então meus amigos, minhas amigas, aguardo vocês aí na segunda parte. Um forte abraço, deixe seu like. Vamos que vamos. Fui. Tchau, minha gente.